Está escrito no profeta Isaías Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados. E, na sua pregação, dizia Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. O segundo domingo do Advento é dominado por uma figura central, João Batista. O que é que tu sabes sobre João Batista? Batista, batismo, batizou Jesus. Sim, mas antes de ter batizado Jesus, fez uma outra coisa muito mais importante. Preparou a vinda de Jesus. Quem era este homem? Era primo de Jesus. São contemporâneos, têm cerca de três meses de idade de diferença. Mas João tem uma função importantíssima. Ele veio à frente, preparar. Imagina isto. Tu vais a um concerto não entras logo imediatamente a ouvir o artista principal. Encontras, há ah, pelo meio, alguém, um outro grupo, até menos conhecido, mas que te prepara a ti e aos teus amigos que estão no concerto para escutar uh, o artista principal, aquele artista favorito que tu vieste realmente para escutar. Esse é Jesus. Aquele que prepara é o João Batista. Mas João tem também uma outra finalidade. Ele vive num sítio um pouco inóspito, o deserto. O que é que tu, hoje, se vais para o deserto, o que é que tu levas? Uma mochila pesada? Não, se calhar não. Olha, posso te contar-te que uma vez fui fazer uma peregrinação a Santiago Compostela, levava uma mochila de 18 quilos. O que é que me aconteceu? Bom, metade das coisas não precisei. Cheguei à conclusão, ao chegar ao meu, ao meu destino, que metade daquelas coisas não me fizeram falta nenhuma. Percebi uma coisa? Há coisas que nós temos que deixar pelo caminho. E hoje, se calhar não vais fazer uma peregrinação, mas estamos a caminho do Advento. O que é que tu tens hoje e sentes até na tua vida que não está bem, que é tralha e que precisas deixar pelo caminho, que não te faz falta para a tua caminhada? E quando nós vamos a caminhar, se levamos muito peso, vamos mais devagar, cansamo-nos mais, imagina-te a caminhar do deserto, se levas muitas coisas, a caminhada já é difícil por si, porque a temperatura é elevada, não há muitas sombras, não há muitos pontos onde tu possas descansar, portanto, quanto mais leves fores, melhor, mais rapidamente chegas ao teu destino. João, que estava no deserto, que vivia assim, desta forma não aponta para si, aponta para quem? Para aquele que é o ator principal, aquele que é realmente a sua missão, anunciar Jesus. Hoje, tal como João apontava para Jesus, tu estás disposto a deixar-te encontrar por este Jesus? A fazer este caminho? É porque neste caminho tu podes encontrar resposta às tuas perguntas? Estás disposto a que Deus te ajude a responder a estas perguntas? toma atenção, faz este caminho, o que é que tu hoje queres deixar uh, pelo caminho para tornar mais leve a tua caminhada, para seguir em frente? Escuta o que João te diz, aceita o, seu, o teu desafio, aceita aquilo que João te quer uh, conduzir, aonde ele te quer levar, a Jesus Cristo. Estás disposto a isto?